Fala pessoal, tudo bem? Vou fazer um unboxing com vocês aqui do meu QCY T1C. Chegou pra mim, tem mais ou menos umas duas semanas aí que eu tô usando ele também. É, percebe que ele é original do QCY, tá bom? Tanto que vem o seu selinho aqui de, de originalidade, tá legal? É, bom, ele vem assim nessa forma na caixinha. Lógico que vem uma caixinha maior, mas é porque eu tirei da embalagem que vem nele, né? Por transportadora, que é uma caixa de papelão um pouco maior, né? E eles são, bem, eles são bem cuidadosos quanto a isso, fornecedor, e ó, fabricante e tudo mais Ele vem assim, nessa caixinha aqui, tá? Vou ver para você aqui ver é, O manualzinho dele, ele vem tanto em coreano quanto em inglês Se você não fala inglês nem coreano, fica tranquilo, nesse QR, nesse QR Code você consegue traduzir todo o manual dele, tá bom? É, conexão Bluetooth, tá? Ele vem manualzinho assim, explicando como é que você usa ele, conecta não tem mistério, vou te falar aqui rapidamente como que ele funciona Tá bom? Ele vem assim é, Nesse saquinho aqui vem, vem o, o, o fone, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre ele E aqui vem as borrachinhas sobre essa lente, sobre o fone, né? Essa aqui é tamanho P e essa aqui é tamanho G Caso você tenha o um ouvido grande um ouvido pequeno, você consegue adaptar de acordo com o que você queira aí, tá bom? Vê que é notório o tamanho da diferença, ó, visto? Eu uso o tamanho M o que é melhor para mim, então você vê que é melhor para você, tá bom? Bem, pontos positivos aí que eu achei maravilhosamente aí do case dele, tá bom? Três coisas que eu achei muito boa do case. A primeira é que ele tem carga interna. Então você pode fazer até três cargas internas do fone QCY, do Bluetoothzinho, tá? Então se você carregou ele, você vai usar ele bonitinho, né? Ele vai ficar piscando assim, o Bluetooth já está ativo você parei ele com o com seu telefone, ele já conecta automaticamente, tá? Se não conectar automaticamente, vale em configurações, Você só você selecionar aqui Q, QCY e conectar, beleza? Então, três cargas sobre essa lente na, no, no seu case. Segunda coisa do case, que ele é bem prático, né? Pequenininho, na mão, ó, pode ver, muito bonitinho, mais fácil de levar. Terceira coisa do case é que ele tem essa parte de cima aqui magnética. Então ele trava o seu, o seu fone aqui e não cai. Mas mais que você venha bater o fone aqui, ó. Tá vendo? Ele não cai o fone. Nem fizer assim, ó. No fone ele cai, ó. Tá vendo? É, só vai perder se você tirar ele daqui e deixar em algum canto na sua casa aí. E aí sim pode perder, porque é a peça é pequena, pode perder realmente. Mas aqui é impossível de você perder o fone, tá bom? Agora falando do fone em si tá legal? É, primeiro ponto que eu achei maravilhoso nele foi a questão da praticidade, para ele ser pequenininho, né? bem bonitinho e tudo mais, comporta bem no ouvido. Segunda coisa que eu achei maneiríssimo nele, que ele é prova d'água, tá? você pode tomar banho com ele, é, pegar chuva, andar de bicicleta, esse tipo de coisa, na academia pode suar que não vai danificar o equipamento. Eu mesmo já, já tomei banho com ele, então... Ele dura legal, tá bom? Lembrando que ele, ele sim é resistente à água, à prova d'água, mas o case não é, tá? Por causa desse furinho aqui para entrar água e danificar o seu case, você perder o equipamento, tá bom? Então ele, o case não é prova d'água, somente os seus earphones, tá bom? O é, outro ponto muito legal que eu gostei dele aqui foi a questão do, da carga, tá? É, o manual diz que ele dura 4 horas, só que eu já provei isso para mim mesmo aí para várias pessoas também que eu conheço aqui na região que ele dura mais de quatro horas ainda mais que eu uso muito ele fazendo edição de vídeo aqui para o YouTube mesmo e outros canais que eu tenho eu gravo vídeos com ele então ele me atende muito bem na questão da carga tá dura aí quatro cinco horas tranquilamente tranquilamente depois só você botar aqui no case que ele vai carregar ele tem um ladinho certo tá vendo ele já encaixa automaticamente ó viu bem, bem rapidinho é, e aí ele carrega aí A cerca de 40 minutinhos para ele carregar totalmente, tá bom? O case, eu recomendo você colocar ele no, no computador numa, Ou numa caixinha de celular para carregar Durante duas horas Porque ele tem carga super excelente Então ele carrega mais do que o fone, tá bom? É, outro ponto maravilhoso que eu, que eu gosto muito desse fone aqui É a questão do áudio dele Cara, é um áudio surreal Um áudio surreal Cara, três vezes mais ele dá uma coça no fone original aqui do iPhone. A gente sabe que tem um áudio muito bom, né? O áudio do, do iPhone. Realmente. Só que ponto negativo do, do fone do iPhone, a gente sabe que é os fios, né? Que embola tudo, uma porcaria, fica tudo encardido. Por mais que você limpe, fica encardido, né? Sempre com álcool, algodão, mas não adianta. Ele sempre suja, arrebenta, pode quebrar o fio aqui. Isso aqui é muito ruim. Fora esse cabeção aqui que machuca o ouvido da gente várias vezes, né? Então, isso aqui é um ponto negativo que... Que eu não gosto, enfim. Por isso que esse aqui me atende muito melhor. Agora a questão do microfone dele. Cara, vou te falar que eu uso o microfone de lapela para poder gravar alguns vídeos no YouTube, é um da Sony. Só que esse aqui me surpreendeu, tá? Esses dois buraquinhos aqui, ó. São o microfone dele, ó, tá vendo? E ele capta muito bem a tua voz, então eu uso muito ele para poder gravar vídeo para o YouTube também E não fica aquele troço feio para fora do ouvido, né? Fica muito bonitinho ali, encaixadinho, bem, é, bem anatômico, né? Não sei se é essa é a palavra certa, mas fica muito bonitinho, tá? Então, é, e, e, e esse aqui me fez comprar esse fone aqui, foi, essa, foi essa, esses benefícios desse fone, né? Que eu gostei muito dele porque eu usava tanto de lapela quanto esse iPhone esse aqui? Quando eu vou fazer tutorial de alguma coisa, eu uso o meu. Esse aqui que é o Red Dragon, né? Eu uso ele. Opa, só agarrou aqui. Eu uso ele para gravar alguns tutoriais. É, esse microfone aqui que eu usava, né? Que é o do próprio Headphone. Só que ele é muito grande, né, cara? Então ficava um pouco ruim para mim. Enfim. É, eu vou deixar para você o link aqui embaixo desse fone aqui para vocês se você quiser adquirir esse iPhone aqui tá bom é, o link do site oficial tá aqui embaixo do próprio fornecedor que me vendeu esse aqui e esse Red Dragon também né caso você tenha interesse de comprar um dos dois o link tá aqui embaixo é para você não cair nenhum tipo de golpe aí ou pirataria a gente sabe que no Brasil infelizmente tem muita gente que pirateia esse produto aqui falsifica ele então você pode aí tá comprando uma coisa falsificada e ficar e ficar triste né por causa disso aí seu dinheiro, enfim, não conseguir estorno, é complicado, né? Então, para isso não acontecer, eu vou deixar aqui embaixo para você o link do site oficial, só você clicar ali e tá comprando o seu, tá bom? É, tempo de chegar 15 dias, chega rapidinho na sua casa, chegou para mim aqui em 15 dias, né? Então, pode ser que seja no seu mais rápido aí, pode ser um que seja um pouco mais demorado, mas o tempo de prazo deles é 15 dias, tá legal? Então, é isso, fico por aqui nesse fone, nesse fone mole? Fico por aqui nesse vídeo, e é isso, é... espero que você tenha gostado do, do, do unboxing que eu fiz desse, desse, desse QCY aqui E é isso, um grande abraço e valeu!